Eu queria te perguntar, sabe, antes, antes do curso ou nesse processo, é, como é que era? Você já pensou em algum momento que isso não ia acontecer pra você? Eu quero saber, né? Como é que você se sentia, assim, antes de, de conseguir, de fato, ser contratado? É, uma das coisas que mais eu tinha na cabeça e falado é que a indústria farmacêutica é só, assim, só entra através de indicação. Então isso era muito forte na minha cabeça. Conhecia pouquíssimas pessoas na indústria, usado de trabalhar no, no mais ou menos ali no segmento, mas no curso eu consegui tirar esse mito. Com certeza, é, eu imaginei que em um determinado momento seria muito difícil, mas nunca desanimei. Eu competi com 481 pessoas para, o me, para a minha vaga e, graças a Deus, entrei. E tenho dois anos e três meses de indústria farmacêutica.